Dando continuidade ao tema do sequestro mental, a gente tem, na nossa condição humana, e somos seres humanos por diversos fatores, dentre eles as condições mentais que nós, nós temos, infelizmente vivenciado nos últimos tempos um estado comportamental, emocional, psíquico, onde nós não funcionamos da maneira que a gente deve funcionar, ou melhor, não somos da maneira que nós deveríamos ser. Nós somos resultado de um apanhado enorme de condições, desde a nossa biologia, a nossa transgeracionalidade, a nossa educação, as relações na nossa infância, como nós fomos moldados, construídos pela experiência, de forma que, de forma saudável, nós chegamos ao início da nossa idade adulta, prontos para vivermos a vida. E dialogando com a realidade, de todas as formas, num sistema aberto, que essa questão sistêmica eu vou abordar, em outros vídeos, em outros podcasts, mas nós somos um sistema aberto que está em constante troca com o ambiente. E o que nos torna também essencialmente humanos, até no sentido mais filosófico, eu diria, é nós temos a capacidade de colher aquilo que o ambiente nos dá e devolver aquilo que o ambiente nos possibilita, numa ação, num exercício de ação e reação. E você, com certeza, que está me ouvindo aqui ou me vendo, já se viu muitas vezes numa, num momento onde você... Não prestou atenção ou uma pessoa falou uma situação para você num relacionamento, por exemplo, né, em casa, esposo, esposa, filhos, um relacionamento de trabalho, enfim, passarem situações, ou de repente as pessoas chegarem para você e fazer apontamentos, mas, puxa vida, por que você fez aquilo se comportou daquela maneira? Meu querido, minha querida, você possivelmente está sequestrado dentro de você mesmo. E sequestrado pela dimensão fundamental que... Dentre outros fatores, mas fundamentalmente, eu estava lendo isso daí esses dias, não falei no meu vídeo anterior, essa condição existe principalmente para nos preservar, para nos providenciar a sobrevivência. Que o sequestro mental vem do momento aonde, por necessidade de sobrevivência de diversas formas, disparam sistemas dentro do nosso cérebro, Começa por uma região chamada amígdala, que percebe o medo, o perigo, e o nosso cérebro, e o nosso comportamento passa a viver segundo as dinâmicas de, do medo e da autopreservação. Por conta disso, nós deixamos muitas vezes de sermos empáticos, de sermos compassivos, de sermos amorosos, de sermos preocupados com os outros, enfim, de inte nos interessar pela interação com o mundo e passamos a viver de maneira automática, de maneira regida pelo medo e pela sobrevivência. O convite é pensarmos naquilo que nós estamos vivendo e fazendo na relação com o nosso meio para observarmos e aí quem sabe ter um pouco mais de tranquilidade para ver se a gente, a forma como a gente está funcionando está demonstrando que a gente está bem, né? Porque muito do que a gente pode ver é pelas reações às nossas ações e ver se a gente não está sequestrado mentalmente condições de ansiedade crônica, doenças como a própria depressão, questões de saúde de forma geral, o medo excessivo, né, o excesso de e foco em atividades que não são atividades muito, digamos assim, saudáveis, trabalho e tudo mais, pode, podem ser sinais desse sequestro que nós estamos vivendo. Então, convite para você que está me ouvindo aqui, está me vendo, para a gente pensar nessas questões e procurar né, um auxílio, quem sabe, ou até mais informações sobre isso. Encerro por aqui, Marcos Liboni médico-psiquiatra, professor de psiquiatria, até o próximo vídeo, próximo áudio. Obrigado.